E na medida que o, o Brasil passou a fazer, passar por dificuldades, que eram que são dificuldades normais para qualquer economia, tem a crise europeia, a crise financeira de 2008 veio para Europa, depois uhum. tem a crise tem, tem a queda dos preços de commodities, etc. E que a, e que a, que a onda virou contra nós, entendeu? E que nós tínhamos um desafio de enfrentar essa, essa crise, né foi se criando condições para a formação de uma outra maioria no Brasil, de caráter conservador, né? E, aqui, e e no fundo no fundo é aquela aquela velha história né mãe aquele cartaz eu quero meu quero meu quero, quero voltar para Disney que a dólar, o dólar estava dois reais tá muito caro para Apple, hoje está para assim, ninguém reclama para você ver eles eles o bolsonaro faz faz ele ele, ele... Uma galera reclama do dólar né? não mas por ninguém ele faz eu, eu manifestação reclamo, eu não reclamo porque o eu ganho ca, o cara comprou, <risos> o cara comprou o cara comprou o cara comprou, o cara comprou é, 50 um apartamento com dinheiro vivo o cara o cara racha, escândalo da rachadinha é... Ficou rico na política. Esse tema ficou rico. Sempre está aprovado, sabe? É... E agora o dólar está cinco reais. Por que, que as pessoas não vão para a rua contra ele? Porque foram contra o Lula e foram contra o Dino. Quem não vai contra ele? Ah, isso aí é porque não tem os Estados Unidos, talvez, não, bicho, flandaria... não tem é de classe, meu amigo. Será que não teve, não teve elemento de guerra híbrida também? Não nas, tem nas... elemento de guerra híbrida, ah, mas existe, um, existe algo muito forte na sociedade que é, que, é, que é um elemento de ódio ao pobre, que é do parte dos ricos, bicho. É só, é, cara, eu vejo você, você vai no aeroporto você vê isso as pessoas as pessoas, as pessoas incomodadas com o negro ali dentro. Não, hoje não eu, eu não vejo mais isso não. Podia cara, ser no passado, mas hoje em dia estão cagando no aeroporto. Cara, só eu tô aquele... cagando. Hoje, hoje as pessoas podem fazer piada racista tranquilamente, não, não acontece nada no Brasil, cara. Hoje, as pessoas as, as pessoas podem se manifestar, hum. certos preconceitos não acontecer absolutamente nada, as pessoas, pessoas não no processar. Bom, Ou eu seja, acho que é a eu acho de o, o Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro o que ele já falou, que acho o, que, ruim, então. o que ele já falou de mulher, por exemplo. Sabe? Mas um deixa... tem que prender ele só porque ele falou essas não, coisas? Não. Oi? Tem que prender ele só porque ele falou essas não, coisas? Não, pode não pode ter mandado parlamentar, tinha que ser cassado por decoro parlamentar. Falta de decoro. Só, só o fato dele ter homenageado um, um, um torturador no impeachment da Dilma, já era, já era quebra de decoro, decoro parlamentar. Só que uhum. nós, somos, nós somos... Não, não é, decoro, é falta de decoro. É, é que eu sou a favor de liberdade de expressão, né? Então não, eu, eu isso, sou a favor Isso que... não é liberdade de expressão. Isso, não é, isso, isso é outra coisa. Não, liberdade de expressão é isso, você isso poder é falar o que você isso quiser. Isso, na minha é visão, assim, é, isso é outra coisa. Isso é, né, é outra okay, coisa. Isso não é liberdade de expressão. não. Na minha opinião, isso não pode ser... Cara, como que, como que você... você existe, existe uma norma de, de, de, de regras, de regras e, de, e, e comportamentos que existe, que existe na sociedade, que, que é estabelecido na sociedade. Hum, tá? Existe isso. etiqueta, né? Você está falando... Não, nem etiqueta. Estou falando, tô falando de, de, de, de... De lei. De, de usos de costumes ah, mesmo. É, usos Cara, de costumes um, e Cara, um, uma pessoa em uma, em uma função pública, pública, ela pode ter, ela pode ter a opinião que ela quiser. Ela Ela não quiser. pode falar. Não, ela pode ter a opinião que ela quiser. Hum. Agora, usar, usar do, do foro privilegiado que ele tem, do, de uma tribuna, para homenagear um torturador... Não, eu concordo que cara, é, isso é, um absurdo, é uma cara. fala idiota e, e, e besta e tal, não Sabe. sei o quê. Mas é que, é que eu, sou, eu sou muito a favor de liberdade de expressão. Tudo bem. Ao ponto que eu acho que ele deveria poder falar essas coisas. Não pode falar... Se, se, se o pessoal odiou o que ele falou, só não votar no filho da puta, eu, né? Eu não, Monaco, isso, é isso, isso, isso, isso é quebra de decoro parlamentar. É, eu não gosto de, desse pensamento. Mas tudo bem, pode mas, pensar mas, assim, Mas, mas tudo bem, diferente. vamos pegar outro país. Uh -huh. Em que país do mundo isso é ser permitido? os Estados Unidos o quê? o cara chegar você acha por exemplo que um que um que um Estados Unidos tem um partido nazista cara Oi? nos Estados Unidos tem um partido não, nazista não o partido é, os Estados Unidos é o nazismo eu aí é uma outra discussão é nazismo entendeu não. é uma outra discussão mas enfim não, não vamos entrar tá bom tá bom mas o, o Bolsonaro porque ele, a forma que ele que ele um dia ele empurrou a Maria do Rosário por exemplo não aconteceu nada com ele o que, que aconteceu a gente a, foi, a gente ficou... vai prender o cara que ele a deu uma gente... eu acho que tem que prender o que o que o que, que, que ele só fez porque que ele bom. deu uma empadinha assim é tem que, Ô, louco. Não, não. tem que prender não, não. tem que prender eu acho pois que, é. que se ele agredisse ela... Mas isso é uma agressão. Dá um empurrãozinho, assim, ó, É, é uma agressão, cara. Isso é uma agressão. E sabe o que é o pior? Uhum. É que, o pior é que o Bolsonaro tem problemas com mulheres. Ele só fala alto com mulher. Você já percebeu? Ele só fala alto com mulher. Isso é verdade. Ele, ele tem, só fala, ele fala, ele fala alto, mais alto com mulher. Ele para com mulher. Com mulher né? isso. mim, isso demonstra demanda um outro problema de ordem pessoal que vai ter que, na, vai ter que resolver na terapia de algum jeito. Agora... Isso tá muito velho. Não resolve Agora, na coisa, minha né? opinião, você, você encostar a mão em uma mulher... É cadê, não tem conversa. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Até se você tocar no ombro dela, assim. Não, não. Estou falando no sentido da vi... naquele sentido da violência, entendeu? Daquilo que ele falou, olha, sua... ele, xingou, ele xingou a Maria do Rosário e a empurrou. É... Tem que ser preso flagrante, cara. A gente a está gente no século XXI, nós não podemos tolerar esse tipo de coisa, cara. Se não... tivesse dado um soco nela, eu concordo, não, cara. Um empurrãozinho o lado. Não foi empurrãozinho, não, cara. Não foi forte, eu vivo. Não foi forte. Não, mas tudo bem, na minha opinião, você pode discordar de mim, claro, com tranquilidade. Claro. Sabe, é, nós não. Nós chegamos a um ponto. da... da, da um ponto, Quanto tempo ele tinha que ser preso? Eu não entendo de lei, cara. Não, na sua opinião, não estou falando que. Não, não, não opino sobre isso. Seria justo pra você. Não, mas não estou perguntando da lei, estou perguntando o que você acharia justo. Ele, tem que ter, ele tinha que ter uma punição uma punição XYZ, que pode ser. É, primeiro, preso, tem que ser preso em flagrante. Isso é um. Isso é um... Dormir um dia na cadeia. Ah, não, não, né? um na, na cadeia. não é dormir um dia na cadeia. É. Mas ele vai ter que pagar pela, pela, pela consequência daquele ato dele. De alguma forma, não sei qual. Porque eu não sou jurista, não estudei direito, não. Não, não, claro, claro. Eu não. deixo para quem, quem estudou isso aí. Não sou esse pessoal desses influencers aí de, de, de, de, de extrema-direita de extrema que fala sobre tudo e não conhece, sobre, e conhece nada, entendeu? Então, não conheço lei. Agora, nós não podemos tolerar é, esse tipo de coisa mais no mundo, cara, entendeu? Uma, uma vez século, eu veio século... um, um tapa na cara de uma mina no, no metrô. Ela devia ser presa? Depende do que você fez. Fez o que com ela? Uh, eu não tinha feito nada, na verdade. Eu tinha falado uma opinião que ela não gostou, eu acho. Ela me deu um tapa na cara cara você pode você pode você, é. pode você pode você poderia fazer uma um biócio de, de agressão né Cê, Mas você acha, eu não acho que ela deveria ser presa não tá tudo bem. bem eu só levanta para só, só, só, só que eu tô falando de uma coisa por exemplo que é isso que está fazendo eu falo de uma exceção uhum. eu tô falando de uma regra ou seja o, homem, o, o, a, é, o machismo o machismo estrutural entendeu o racismo estrutural é uma regra entendeu é uma regra então na sociedade ela tá ela tá entranhada dentro da gente e se nós não criarmos ambientes, ambientes para, para enfrentar essa questão, vai chegar chega no ponto que nós chegamos, em que, em que o cara chega no dia, no dia, da, no dia do 7 de setembro e puxa uma, uma, uma, um couro de ó, imbroxável, entendeu? Sabe? Ah, mas isso é cômico, mas não é, crime, é cômico, né? isso, gente, nós não podemos achar isso normal, cara, entendeu? Nós não podemos achar normal. É engraçado, é engraçado. O presidente falar imbroxável, não, eu, mas, não acho, eu acho cara, engraçado. Eu não acho, isso é uma é bizarro, vergonha, né? isso é uma vergonha, cara. Ah, tudo bem. Isso tudo é uma vergonha. O cara grita com mulher, só grita com mulher. Aí gritou com os homens também, eu já vi. Que ele homem tá? que, ele, que ele grita? Um jornalista lá no cercadinho já sabe, rolou umas paradas assim. Só, só, só grita com a mulher, hum. ele agrediu o marido do contrário, porque ele fez agressão. Tá bom. É agressão, entendeu? Aí, torturador, ou seja, primeiro, primeiro que quem adora torturador, porque ele é tão macho que ele adora torturador, né? É. Sabe, ele não quer enfrentar ninguém na porrada, sabe? Ele tem que gostar de, de quem? O cara que já tem o domínio não Não, e... tem, tem, tem que gostar de um cara que é um covarde... Que é um covarde que pega. Que, que, Usa o poder de Estado para amarrar a pessoa, porque não vai sair na porrada com ela, vai ter que amarrar a pessoa e vai, e vai desestruturá-la emocionalmente e tal, até tirar uma confissão. Uhum. O cara que adora um cara desse é um, um cara com problemas, entendeu? Eu não posso negar isso aí, não. Realmente... É um cara com problemas, é, entendeu? Sim. Sabe? Sim. O cara. Achou, eu eu acabou, não conheço mas mas eu não tiro o assim. direito. Eu, vem cá, eu não tiro o direito de gostar desse tipo de gente, não. Não tiro. Sim, até porque... Agora, ele expressar, ele usar o foro que ele alcança como deputado para falar para a sociedade que esse tipo de cara tem é um exemplo a sociedade, isso não pode. Não, isso é não é isso, isso, da é, isso, sabe o que é isso? Sabe o que é isso, cara? É o que eu falo, uma coisa é democracia. Você fala, você fala o que você bem entende, outra coisa é Estado democrático de direito. Esse tipo de coisa é que vai contra a existência de um Estado democrático de direito. Ou seja, é anticivilizacional você adorar torturadores. É, é anti-civilizacional Isso. É, mas é um é dia né? É antes civilizacional. você, você, você, você, você porra a mulher, você gritar com mulher. não mulher. A gente não tem que tolerar, não achar engraçado. Não tem que achar, infelizmente. Ou, é, felizmente, nós não temos que achar, achar engraçado isso. Bom, ou, a parte do embrochado eu acho engraçado. Eu gritar com mulheres eu não acho engraçado. Não, engraçado. Mas, mas, mas também não acho que gritar com alguém deveria ser caso de prisão não, ou de polícia. Mas, né? com uma mulher sim, cara. Com uma, não, com, não. com uma mulher, naquela situação, na situação que, que ele estava, sim. Não vai aprender as pessoas só porque elas gritaram não, umas não é com aprender as outras, cara. ele vai ter vai passar primeiro que é ele, deputado ele ele é deputado ele é... tinha que passar por um processo no, no, no, no conselho de ética da câmara porque isso é quebra de decoro cara sabe é que sabe qual é o meu medo deles de usarem isso para tirar os inimigos políticos dele falar ah, isso, você falou grosso hein eu acho que você vai ter que sair do seu cargo ah mas ele tava, era o cara que tava te investigando ah mas ele falou grosso cara é, eu tô falando um caso específico do bolsonaro mas pra... é que sempre vale para todo mundo quando você não, vale para o presidente vale para todo não, mundo vale para todo mundo concordo ah, com então. você concordo com você mas ele, ele, ele é praticamente assim ele é um ícone disso aí, entendeu? E o que aconteceu com o Brasil? A gente foi tolerando isso, tolerando. Esse cara é um maluco, não sei o quê, tá até o cara chegar na presidência da República, entendeu? E vivemos hoje um país em que nós temos a nossa ostadura social quebrada, um país que está com as suas instituições completamente destruídas do Brasil, entendeu? Um cara que... Um o cara... Lula já falou merda também. Oi? Já vi uns vídeos do Lula falando umas merdas absurdas também. Eu não defendo as merdas que o Lula fala, não, não. Mas você tá falando que um tem que ser preso, o outro não. Ou um tem que ser punido pra caralho, o outro não. Porque quando o Lula falou que se for bater em mulher, bate fora de casa, não bate... Dele... Ele falou isso. É... Eu vi ele falar isso. Se ele falou isso vídeo. Se vídeo. ele falou isso, eu acho lamentável. Não, mas é isso Se as... ele falou isso, não estou aqui para defender esse machismo, não. Se ele falou isso, é lamentável. Sim, mas também não acho que ele de... é tinha lamentável. que ser preso por ter falado agora, isso ou nada agora, ou perdeu agora, o cargo você também. pega, por exemplo, o governo Lula, o, uhum. os avanços de, em, matéria, em matéria de instituições voltadas à proteção das mulheres, por exemplo, no governo Lula, o que o Bolsonaro fez, o, o, o, o Bolsonaro fez, fez com, essas, com essas instituições? Bom, ele o, deu o, auxílio para mulheres, assim, sabe? né? A maior porra, parte das. Porra, isso, isso é uma grande, prática, É né? dentro do Fernando Henrique, porra, entendeu? Pô, mas ele expandiu para caralho, sabe? Né? Ele expandiu é, para cacete não, pessoal. Primeiro que o, o Bolsonaro, ele queria... É, é, o primeiro, pr primeiro assílio emergencial seria de 50 reais, segundo o Paulo Guedes. Aham? é Não era 200? 50. Depois chegou na Câmara a 200. E na Câmara, na Câmara, ou seja... O aumentou para 400. para 600. 600. para 600. A Câmara aumentou para 600. Não foi o Bolsonaro. O, o original era 50 reais. Sim, sim, sim, sim. Mas sabe. ele censurou, Foi legal que ele tenha feito. Mas tudo bem. Não foi, não foi não, quem fez ah, só o Congresso. Sabe qual é que é verdade. Lula e Bolsonaro, pra mim, eles são só mantendo o Brasil no, na estagnação política. Não, cara. Não dá ele so... precisa de, de sangue novo, coisas novas é... mudando. Mudança é... de poder, assim. É... Colocar sempre as mesmas pessoas no poder sempre cara, é uma. A questão uma... é a seguinte: a questão da não não Lula. Primeiro que não dá pra colocar no mesmo plano Lula e Bolsonaro. Porque eu queria que o Ciro ganhasse. Era melhor o Ciro ganhar, mano. Porque acabava com essa polarização de direita e esquerda e. Não não não uma não uma mexida Não é polarização. Não é mexida não cara, não parada Polarização, uma questão não é, não, é, não é polarização. A polarização é um problema. Não, não, é, não é um problema, mas que polariza, que polariza somos nós. Sim. Não somos nós que, que escolhemos o caminho da polarização. Foi eles que escolheram. Sim. Foram eles que escolheram. Isso é tática de guerra híbrida. A entendeu? polarização é tática de guerra híbrida. Entendeu? sabe o, o Lula polarizou muito o Bolsonaro. Lula? Claro! O cara, o, ele, ele tinha um monte de discurso polarizador, de eles contra ele, o, de o nós Lula, contra eles. O, o, tipo, cara, banqueiro ganhou dinheiro dinheiro com o Lula pra cacete, industrial ganhou dinheiro pra cacete com o Lula. Sim. Ou inclusive, seja, no, no governo Dilma teve uma isenção é? de 300 bilhões Não, 500 de reais. 300 bilhões de reais para para empresário, pra, então, pra quê? Então. para depois eles colocarem é, re, re, recuperar margem de lucro. Né, que foi o que aconteceu, e depois fazer aquela palhaçada lá do, do pato da Fiesp, né? Não vamos pagar o pato da crise. É isso. E depois com 500 bilhões de, de reais no. Ou seja, é como esse... que esses caras são mudança. Esses caras são a mesma coisa do jogo, cara. Cara, é. a mesma coisa do é, jogo. É um teatro, uma Você pode parada. não gostar do Lula, vou até entender, gosto de olha. Dos dois, não, cara. eu sei. Mas pode falar o seguinte: agora, ah. você fala que, que o Lula é. E Bolsonaro não tem, tem condições. Ah, eu acho uma, que... uma coisa que você fala assim, olha, vamos, vamos, vamos comparar Lula com o Fernando Henrique Cardoso. Hum. Porra, aí é uma comparação que vale a pena ser feita. Com o Bolsonaro, meu amigo, o cara que representa a morte, é, sabe? Que, ele, que ele, ele, ele, si, ele, ele, é, ele é a representação mais cruel, é a face mais cruel da burguesia brasileira é o Bolsonaro. Porque eu também sou contra essa coisa de falar que o Bolsonaro é, ele é louco, ele é isso, cara. Quando você fala isso do Bolsonaro, que ele, que ele é louco, que ele é isso, ele é aquilo, você está fazendo um serviço para ele. Bolsonaro ele é, ele é ele é a cara de um projeto da, de um projeto né macabro das elites brasileiras que é, é o que é, tem muito apoio popular também né não, não mas ele, ele ele é a cara da burguesia brasileira meu amigo dessa burguesia nojenta que odeia pobre Entendeu? Sabe, que tem que tem, que tem que tem nojo de povo, que é racista. Mas Ele você é acha cara... que a burguesia é isso mesmo? Brasileiro, eu não tenho a menor dúvida disso. O que, que é a burguesia? Ah, o cara que ganha 5 mil por mês? Não, tu um... é banqueiro, tô falando... Ah, essa minoria de, de cinco só pessoas, eles, cinco só... famílias, não, Ah, não, claro, não, eles não têm o pobre, não, mas agora, agora, a classe média alta paulista, por exemplo, ela cultiva vários desses valores, cara, entendeu? A classe média alta carioca cultiva cultivo vários desses a valores. A classe média, ela é o que mais apoia o Lula aqui agora, é, a é, alta. É... Todos os filhos de rico apoiando o Lula. Ô, o, o Monarque, hum. se, o, se é, boa parte da classe média alta... Pega, pega as pesquisas aí de opinião e vê como a faixa de renda, quem apoia o Bolsonaro e quem apoia o Lula. Fica muito claro, ali você vê quem, você vê quem é quem. É evidente que o Lula ganha, ganha, ganha, deve ganhar em todos os estamentos, porque ele tá com quase, já pode ganhar no primeiro turno. Mas o grosso do apoio do Bolsonaro é classe média alta, cara. Entendeu? Não. O grosso do apoio do Bolsonaro é classe média alta. Evidente que é muito popular também. Mas a classe é, média alta, ele, disputa muito, ele disputa muito com o Lula. E essa classe média alta cultiva desses valores, cara. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com barra Pra não perder nada, segue a gente lá